Sou diplomata aprovada na turma de 2018. Hoje nós, meus colegas, viemos à secretaria-geral conhecer um pouco mais o dia a dia da secretaria, conhecemos os assessores, chefes de gabinete. Foi uma honra poder conversar diretamente com o secretário-geral, embaixador Brandelli, chefe do gabinete e outros assessores. E foi muito interessante saber dia a dia dos diplomatas brasileiros foi em primeiro lugar muito elucidativo, pudemos conhecer um pouco melhor a dinâmica da carreira do Ministério, tivemos depoimentos de diplomatas com diferentes trajetórias. E foi muito interessante esse contato e muito proveitoso. E assim já sabemos o que podemos esperar para a nossa locação futura.